Eu sou a Marina, eu sou a Alexiana, eu sou a Nayara e nós somos as guardiãs do GT em Permacultura. Aqui a nossa maior motivação é cuidar da horta, da nossa agrofloresta e sentir ainda mais a natureza das nossas vidas. O GT Permacultura tem como ideologia os três princípios éticos da permacultura, que é o cuidado com a terra, o cuidado com as pessoas e a distribuição dos excedentes. Aqui, a gente trabalha com uma pétala, que é a pétala do manejo da terra e da natureza. Tem várias outras, temos sete pétalas de cuidado. Mas aqui, a gente foca no principal da conexão com as pessoas e a terra e o solo. A agrofloresta faz parte de um sistema agroflorestal. Então, é, a gente compõe pessoas, animais, energia, água, solo, terra, ar... Então, aqui nesse espaço, a gente foca principalmente nisso, nessa conexão principal da natureza com as pessoas. Essa aqui é uma das ervas que a gente cultiva aqui na nossa agrofloresta. A gente separou três aqui que a gente vai fazer um chá para a gente experimentar. A gente tem aqui as folhas de guaco, que são bem conhecidos. A gente faz um chá com ele. Ele tem propriedades anti então é legal para quando a pessoa está com tosse, rouquidão, gripe. A gente tem aqui também o hortelã, que acaba sendo um pouquinho mais famoso. Ele também tem propriedades antioxidantes, pectorantes. Fica muito bacana no chá, em sucos também. E fora que ele traz tranquilidade, traz leveza para o ambiente, traz um aroma muito gostoso para qualquer ambiente. E a gente tem aqui também, que vai estar no nosso chá, esse maravilhoso gengibre, que a gente pensa que é o gengibre comum, mas não, isso aqui é o rizoma, é a raiz do lírio do brejo. Isso a gente chama de punk, que é uma planta comestível não é, convencional, né, são plantas que a gente pode comer, raízes, flores que a gente pode comer que tá por aí pelo ambiente e às vezes a gente nem percebe. Então a gente cultiva aqui o lírio do brejo e aqui tá um pedacinho do gengibre dele que é, tem um aroma incrível também. Também tem propriedade antioxidante, antiespectorante. A gente pode bater no suco, fazer um chá. E daqui a pouco vai estar no nosso chá também, junto com o hortelã, para a gente experimentar juntos. Complementando a fala das meninas, agora a gente vai estar tá passando uma receitinha com as ervas que a gente colhe aqui nas vivências. Né? Então são ervas fresquinhas. Essas daqui a gente colheu um pouco mais cedo. O chazinho do hortelã, a gente fez junto com o lírio do brejo, que também é uma punk, né? E antes disso, a gente ferveu a água. Importante sempre que as folhas sejam colocadas depois, né? para que a água absorva todos os nutrientes das plantas. Né? Nunca ferver as folhas juntos com o chá. E aqui a gente tem 20 folhinhas de hortelã, né, com dois copos de água de 200 ml e as lasquinhas do liro do beijo. A gente coloca mais ou menos umas duas colheres também. Outro chazinho que a gente tem aqui é feito com as folhas do guaco, que a gente também colhe aqui no UGT. Então a horta sempre fornece essas plantas, né? Muitas delas medicinais pra gente. E essa aqui, especialmente, ela tem que estar tá bem verdinha e sempre fazer um crequezinho que ela tá no no ponto certo. <risos> Quando faz esse barulhinho, a gente sabe que é o momento de de estar tá colhendo ela, né? E é isso. Aí aqui a gente colheu mais ou menos 20 folhas com três copos de água de 200 ml. E ambos servem mais ou menos 3 a 4 pessoas, depende também muito do tamanho da sua xícara, né? <risos> Vamos tomar um pouquinho Vamos tomar? de Vamos! Eu quero tchau, de tchau. hortelã, eu quero de hortelã. Eu quero do guaco para dar energia para esse dia aí que tá chegando. <risos> Qual que você vai querer, Alê? Eu acho que eu vou do guaco também. Dá uma energizada. Uh. uh! aí Olha que lindo, né, gente? Hum, cheiroso! Tchim, tchim. Brindar. Uh. Vamos brindar. Aê! Servidos? <risos> <risos> hum. Muito bom. É tudo que eu precisava agora. <risos> É isso gente, esperamos que vocês tenham gostado, obrigada por estar aqui com a gente e conhecer um pouquinho mais do GT Permacultura aqui do Lab Procomum.